Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Latam, Visa Infinity do Itaú Personalité Pois é, ele voltou meus amigos, tinha sumido, parado, mas agora voltou e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meus amigos, o Itaú havia dado uma nota para gente referente ao Itaú Visa Infinite Latam Pass. Pois é, mediante essa nota fizemos uma nota para vocês no nosso blog, altarendablog.com.br, onde nós mandamos a informação para vocês. É o fim do personalité Latam Pass. E aí na nota nós trouxemos a seguinte informação, veja... Bomba! Itaú Personalité desativa a contratação do cartão Latam PES Visa Infinity Personalité. O cartão Personalité Latam PES Visa Infinity não está mais disponível para novas vendas. Clientes que possuem este cartão ativo podem continuar usufruindo dos seus benefícios e utilizá-lo para compras normalmente. Nota da imprensa do Itaú. Logo abaixo na imagem aparece o seguinte. Cartões de crédito sem idade... Aproveite a anuidade gratuita dos seus cartões Personalite Black, Pontos ou Cashback, Personalite Visa Infinite ou Latam Pass Visa Infinite Personalite e desfrute de experiências exclusivas. E aí, através dessa nota, nós publicamos as informações no nosso blog, onde teve uma repercussão muito grande. Muitos inscritos e membros queriam ter esse cartão devido à situação de inatividade do cartão no site do Itaú Personalite, não foi possível, então, novas contratações nas agências ou até mesmo no site do Itaú Personalité. No entanto, após a repercussão e outros assuntos que aconteceram, o Itaú mandou uma nota para o nosso canal, sendo essa nota a seguir. O cartão Itaú Personalité Latam PES Visa Infinite segue disponível para novas contratações nos canais digitais, sites e aplicativos. O Itaú Unibanco esclarece que apenas a oferta do cartão nos canais físicos, rede de agências, foi suspensa. A estratégia de foco 100% digital está em linha com o público do cartão, bastante digitalizado. Além disso, recentemente o produto teve sua proposta de valor evoluída, com a inclusão de novos benefícios entre eles. Preferência na solicitação de upgrade de cabine, mesmo sobre clientes Latam PES. Condição exclusiva e acelerada no acúmulo de pontos com a contratação do clube Latam PES. Desconto de 10% no resgate de qualquer produto no shopping Latam PES. Além de descontos ainda maiores em ofertas sazonais. Esta é a nota do novo cartão Itaú Latam PES Visa Infinity. O cliente pode continuar contratando o cartão, porém apenas pelo sistema digital. Quais são o sistema digital, Leandro? Pelo aplicativo, pelo app, você vai lá no aplicativo, a ver se está disponível para você a contratação do cartão, pela central de atendimento do Itaú, né? Você pode ligar lá e verificar se está disponível para você também. No site logado com seu login e senha e verificar o upgrade, troca de cartão para ver se está disponível para você também o cartão. O que não está disponível é o gerente contratar o cartão para você. Tá? Então, nesse caso, o gerente não, te, não teria condições de pedir esse cartão para você. Tá certo? E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali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 se você chegar ao nível 2 do programa do Itaú Fidelidade, você tem a isenção da anuidade do cartão Black, do Infinite Puro Personal e também do Latam Visa Personal Então esses três cartões ficariam isentos da anuidade no nível 2 para cima. tá? E aí os benefícios que o Latam tem quais são? Senuidade, atingindo o gasto mínimo de 10 mil ou 20 mil isenta 100% e 10.50%. mil 50%. Os pontos do cartão nunca expiram junto ao programa de fidelidade Latam Pass. Você tem direito aí a seis cartões adicionais inteiramente grátis Latam Pass. Você tem direito a dois acessos gratuitos por ano junto à Sala VIP, Visa Airport e Companion Dragon Pass, para o titular e os seus adicionais. E você pode cadastrar o cartão nas principais carteiras digitais, como Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay. A pontuação do cartão também é generosa. É 3,5 pontos para compras internacionais e 2,5 pontos para compras nacionais. O portador do cartão também, junto com o acompanhante, pode acessar o check-in prioritário no embarque com o seu cartão Pass. Além de poder usufruir das salas VIPs, a Latam Airlines, junto à sala VIP da Latam e um acompanhante junto voando Latam, certo? Tem direito de até seis upgrades de cabine, onde você vai poder pedir os acessos direto pelo aplicativo do Latam é, a partir de abril agora, upgrade de assento, tá? através dos seus seis cupons disponíveis. O cartão tem um atendimento de Concierge 24 horas, aí, através do Latam Pass Visa Infinity. Para cada 10 pontos na fatura, um ponto será qualificável para dar o upgrade ao programa da Latam, limitado a 6 mil pontos qualificáveis. Passagem aérea em até 10 vezes sem juros e tendo o cartão do Latam Pass na hora de pagar com o cartão, 30% de desconto na compra de pontos Latam. E todos os benefícios que o cartão Visa, enfim, de Latam Pass tem, o Latam, é, também tem junto ao programa Visa Infinite, tá certo? Então tá aí para vocês uma nota esclarecedora referente ao cartão Latam Pass Visa Infinite que voltou agora nessas condições digitais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Eduardo Antônio, um grande abraço! Ramon Sena, um grande abraço! Dom Moreno Romero, um grande abraço! Alisson Reis, um grande abraço para você também!